Olá, muito boa noite a cada um de vocês que já né, estão ligados aí, nos acompanhando para essa, para essa live. Eu tenho certeza que será um tempo frutífero e abençoado. É isso mesmo. Bom, é, antes de, de mais nada... Né, gostaria de pedir que você que está aí nos, nos acompanhando possa, normalmente a gente pede para você colocar cidade, estado até país de onde está acompanhando, a gente pede para colocar algum testemunho a respeito do ministério, mas hoje vou pedir um favor a mais, aqueles de vocês que já receberam né, o livro Como Flechas, né, que fez seu pedido, já recebeu, eu vou pedir que você coloque, poste aí a mensagem de que eles chegaram, até para encorajar os demais que estão esperando. Né? E quero começar já a live, é, tanto externando assim, a minha alegria, é, eu nunca antes, na história da, da, do nosso ministério, são aí mais de 20 anos, mais de 20 livros publicados, eu nunca vi uma procura tão grande como nós tivemos, Kelly, é, por esse livro. Hum. E não só uma procura enorme, como a ansiedade do pessoal de meu livro não chegou, meu livro não chegou, <risos> o que mostra que de fato eu, eles estão querendo ler, é né? Verdade. Além... É, é, é, do fato que eu também quero me, me, me desculpar, normalmente a gente começa trabalhando a pré-venda para desafogar a venda o momento do lançamento quando o livro chega né? e na verdade com essa intenção de desafogar, de não sobrecarregar o momento do lançamento nós tivemos na verdade, foi uma sobrecarga na pré-venda como nunca antes gente, nós praticamente né, esgotamos junto com a Editora Vida a primeira edição com uma semana de pré-venda e uma semana de venda, né, já foi necessário fazer uma, uma segunda tiragem, né? Então nós batemos aqui todos os recordes de pedido de venda. Tivemos que montar força-tarefa com até gente. a gente participou da linha de produção. Até do a gente, a gente entrava no turno da noite, né? Mobilizei o pessoal do ministério de todas as outras áreas. Todo mundo foi embalar, empacotar livro e a gente fazia isso manhã, tarde e noite. Então até Sexta-feira da semana passada, a gente conseguiu né, atender não só os pedidos da pré-venda, como da primeira semana. E agora está tudo normalizado a cada dia, os pedidos entram, estão sendo é, já despachados. A eu estou força... amando ver as postagens de vocês também, eu tenho dado repost em tudo que eu consigo. É muito legal ver vocês aí compartilhando, nós e, estamos bem felizes. E para isso é interessante que vocês nos marquem aí também, Nessas postagens da chegada dos, dos livros, a gente tem conseguido res, repostar alguma, algumas delas também. Mas agora nós ainda temos uma força-tarefa tentando, né, tentando não, já estamos chegando no fim, né, tentando responder todos né, os e-mails, não tentando alguns, porque a maioria já foram respondidos, e-mails, né, é, é, é, comunicação via WhatsApp, de gente querendo saber o paradeiro dos livros, e-mail é, é, é, com código de rastreio, porque agora nós dependemos do Correio, né? provavelmente as pessoas receberam, são é, é, os dos estados mais próximos, o Correio também está sobrecarregado, né? porque é, é, em toda a pandemia nunca houve tanta venda online como agora, durante esse período da pandemia. Então, só vamos pedir a vocês paciência, né? compreensão, é, é, com toda essa sobrecarga que a gente teve, a dificuldade até de, de dar satisfação, tá? mas os livros já estão rodando aí, é, a todo vapor. E eu quero falar antes e depois mais ao final da, da live, não apenas é, sobre o livro como flechas, né, que para aqueles que adquirirem, nós estamos mandando junto dentro dos livros, gente. Muita gente está perguntando, pastor, e o curso online? Dentro dos livros enviados, tem o um marcador. Para quem pegou o combo da pré-venda, que tinha também o livro da família, também segue junto o marcador. No verso ele especifica qual é o curso, todo passo a passo, e tem um código, né, que se você usar, inserir, vai ter 100% de desconto. Né? Então, não jogue isso, não é só um marcador, não jogue fora. Você vai precisar disso na hora de, de, de entrar lá para ter o acesso gratuito ao curso. Então, para quem está comprando o livro agora, o livro como flechas, a gente está mandando o curso online, nós estamos mandando não mais o livro Propósito da Família, mas estamos mantendo o curso do Propósito da Família, enviado também de presente, e o livro Conversando, a gente se entende Isso principalmente para filhos que já cruzaram a linha aí da pré-adolescência, estão entrando na adolescência, acredito que é uma ferramenta sobre comunicação que, além de ajudar o casal, vai ajudar muito é, os pais em relação aos filhos maiores. Agora, nós estamos colocando hoje no ar, só para essa live, estou dizendo só para essa live, porque a quantidade é limitada, um combo de criação de filhos. Então, já vou falar no início, para aqueles de vocês que entraram logo, de repente você pode garantir o seu. Nesse combo, além do livro como flechas, e conversando a gente se entende os cursos que eu mencionei, nós estamos disponibilizando alguns livros que a gente tem recomendado aqui, que é o Filhos Poderosos na Terra, da Júlia Marroni, Kelly já falou desse livro em outra live, Sete Necessidades Básicas da Criança, do John Drescher. Da, da, da Mundo Cristão, Filhos que Vencem Gigantes, do Bill e da Benny Johnson, publicados pela Editora Vida, e para quem adquiriu o combo, nós estamos presenteando também mais o livro Crianças Altamente Saudáveis, ok? É um livro enorme, é, é, é, a gente tem aqui muito material, e Vamos acrescentar ainda aqui o livro Servindo a Deus em Família, que fala a respeito de criar os filhos, não apenas na fé, o assunto que nós vamos trabalhar bastante hoje, mas também no serviço do Senhor. Então, todo esse combo, né, com mais dois cursos online, frete grátis, está à disposição. Você pode entrar agora no, no, no, no site. Né? O link está tá especificado aí: loja.orvalho.com.br, liveluciano. Você pode adquirir o seu, porque a quantidade é limitada, porque alguns desses livros estamos disponibilizando, nós não conseguimos muita quantidade, né? Aliás, é esse livro Crianças Altamente Saudáveis. A gente é, é conseguiu pegar o que tinha disponível no mercado para incluir no combo. Então, é, acredito só dura a live de hoje. Estamos tentando ter ação com alguns livros diferentes para a próxima live, mas queremos prestigiar você da live. Então, e sempre que a gente mencionava os livros que nós lemos e nos abençoaram, as pessoas perguntaram, onde eu posso comprar? Então, a gente está facilitando aí para vocês, né? Aproveita até porque e... muitas vezes a gente só indicava e alguns diziam, poxa, não achei, não consegui. Então, nós estamos dando um combo aqui do que a gente acredita ter de melhor nesse momento, uhum. que possa te ajudar nessa tarefa. Então, se quiser aproveitar né, o, o, o site, a sua compra, além de ter o frete grátis, ainda pode ser feito em 10 vezes sem juros, né? vários desses livros estão saindo nesse pacote é, é, de graça além dos cursos e do frete então aproveite lá bom é, eu quero compartilhar um assunto de uma das primeiras palavras que Deus começou a me levar a pregar é, no início para pastores e líderes depois eu comecei a abrir isso de uma forma geral para os pais e eu vou eu vou pedir que Elie, você se fica à vontade para me interromper a hora que quiser Caso demore para eu, eu passar a bola, para fazer qualquer acréscimo. Mas eu quero começar lendo um texto é, de 2 Reis, capítulo 20. Vou pedir aqui a Kelly fazer uma oração antes. Vou pedir a você que ore em casa, não apenas para Deus falar o seu coração. Nossa intenção na live, além de promover o conteúdo do livro é abençoar aqueles que também talvez não possam é, é, adquirir o livro. Então, é, é, a gente não quer que as lives sejam apenas a promoção de um material maior, que vai trazer uma abrangência de assuntos muito maior do que a gente está conseguindo só fazer nas lives. Mas nós também queremos abençoar, e eu quero que você ore para que Deus possa falar o seu coração, e se nesse momento antes de começar a ministração, você lembrar de alguém, entender que Deus está trazendo a lembrança de alguém, manda uma mensagem, passa o link para essa pessoa, né? peça para ela sintonizar e, e, e acompanhar aí com a gente. Eu sei que a live também é disponibilizada depois é, é, de salva, talvez se essa pessoa não puder ver agora, você possa insistir com outros, caso você seja enriquecido. Né? O caso aqui é, é, é maneira de falar, eu tenho certeza que esse assunto de hoje vai inspirar os pais. Então, Kelly, faz uma oração a gente, na sequência, eu quero compartilhar isso. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor nos ama, Espírito Santo, o Senhor é aquele que nos ensina acerca de todas as coisas, e nós queremos te pedir que o Senhor nos ensine a sermos realmente pais aos nossos filhos, a termos o olhar que eles necessitam, sermos o exemplo que eles necessitam, e eu abençoo os pais, as mães que estão aqui conosco, Amém, aqueles que assistirão em outro momento essa live, e peço que o Senhor possa ajudá-los, fortalecer a fé do coração, que os princípios da tua palavra possa queimar e possam ser vividos por, por essas famílias, Senhor, para que eles possam colher todos os frutos da obediência, Senhor, em nome de Jesus, nós te amamos, nós queremos te glorificar em tudo, Sim, e nós queremos realmente preparar os nossos filhos para que eles se tornem tudo aquilo que o Senhor tem sonhado a respeito deles, Pai, nos ajuda, ajuda cada pai e mãe que nesse momento está aqui atento, querendo aprender, que o Senhor os dê realmente clareza, direção, encorajamento através desse momento, Senhor, aqui nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Gente, segundo Reis, capítulo 20, eu vou ler a partir do versículo 1 até o versículo 11. O texto é um pouquinho é, é, extenso, mas é importante que a gente leia ele todo. É, o texto sagrado diz, por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao senhor, dizendo, Ó oh, Senhor lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente, antes que Isaías tivesse saído do pátio central. A palavra do Senhor veio a ele dizendo: Volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai: Ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas; eis que vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto essa cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Isaías disse mais, peguem uma pasta de figos. E eles a pegaram e a puseram sobre a úlcera. E Ezequias recuperou a saúde. Ezequias perguntou a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Isaías respondeu, esse é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante 10 graus ou que retroceda 10 graus? Ezequias respondeu, é fácil a sombra adiantar 10 graus, mas que não seja assim, pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou o Senhor e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Bom, eu quero começar a partir desse texto, segundo Reis 20, de 1 a 11, e depois vou continuar a leitura a partir do versículo 12. É... O rei é visitado pelo profeta Isaías, que vem não apenas com uma mensagem, mas um, um decreto da parte de Deus. Que Ezequias estava enfermo, ele já tinha o diagnóstico, mas o profeta chega e diz, olha, você vai morrer, você não vai sobreviver, então coloque a sua casa em ordem. A primeira pergunta aqui a ser feita é, o que é colocar a casa em ordem? Obviamente, ele não falava da casa física, literal, né? o rei tinha muita gente para cuidar do, do, do palácio, não havia necessidade nem de organização e nem de faxina em, quando, quando falamos do assunto da casa literal. Alguns, às vezes, pensam nessa questão põe a casa em ordem, é a vida espiritual. Em alguns assuntos, né? na, na, na palavra de Deus, ou em algumas aplicações, nós podemos ver que essa aplicação do assunto, colocar em ordem a vida espiritual, funcionaria caberia bem mas aqui nós temos um homem que tem um bom relacionamento com Deus alguém que vira para a parede e diz para o próprio Deus o senhor sabe que eu andei diante de ti com fidelidade com interesse de coração como diz uma versão o coração íntegro eu fiz o que era reto aos seus olhos uma coisa é a pessoa dizer eu acho que eu andei de forma correta outra ela dizer para o Deus onisciente de quem nada escapa, o Senhor sabe que eu te honrei e vivi da forma correta diante de ti. Então nós vemos não apenas uma fé correta que se expressava por uma maneira de caminhar íntegra diante de Deus, mas nós vemos também que Ezequias era um homem de fé. Ele foi um homem de fé e um homem de avivamento para a sua geração. Porque eram dias de apostasia e ele traz... Né, a nação de Israel para buscar o Senhor de uma forma como há muito tempo não se fazia antes do seu reinado. Né. Quando Isaías dá a palavra profética, olha, você vai ser curado, em três dias você sobe a casa de Deus e diz, cadê meu sinal? É como se estivesse cobrando o profeta, quando você traz uma palavra, sempre é um sinal profético, eu quero coletar meu crédito, qual é o meu sinal? E o brinco que Isaías deu a ele a opção de um sinal interativo. Né? diz, olha, se você quer que a sombra do relógio de acaso, a sombra projetada, avance 10 graus, tecle 1, né? se você quer que retroceda, tecla 2, é como se estivesse dizendo, você vai escolher o tipo de sinal, e Ezequiel diz, avançar é fácil, ainda que Deus fosse acelerar a velocidade, o sol anda... Né, faz com que a sombra avance para frente o tempo todo. Então, ele diz, eu quero que retroceda. Gente, vamos parar para pensar no nível de fé desse homem. Ele chega ao ponto que eu classificaria de abusado. Né? Ele está dizendo, eu creio que Deus pode parar a estrutura inteira do universo só por causa de mim e de um sinal pessoal. E ele teve exatamente aquilo que ele pediu. Então, nós não podemos dizer que ele tinha um problema de fé, nem com a vida espiritual, nem ministerial. Quando Deus está dizendo, coloque sua casa em ordem, o que eu quero te provar pela Bíblia é que Deus está falando de casa família. E nós precisamos entender que Deus não está preocupado apenas com a nossa fé e com o nosso serviço ministerial. Deus quer que nós cheguemos ao fim dos nossos dias, quando chega o momento da hora de morrer, e a gente possa olhar para trás e dizer, eu deixei um rastro de comportamento familiar, de uma vida familiar, correta. E essa tem sido a mensagem que nós temos proclamado há muitos anos. Né? Fé e família são duas coisas que estão intimamente relacionadas. Né? Se você quiser entender melhor isso, eu abordo isso tanto no meu livro Propósito da Família, como tem uma, uma, uma mensagem disponível no YouTube aí para acesso gratuito, chamada Fé e Família. A gente mostra que essas coisas estão intimamente relacionadas, elas são inseparáveis. E o cristão precisa entender que quando terminar sua jornada nessa terra, e estiver diante de Deus para prestação de contas, ele tem que ter vivido uma vida familiar correta. Né? Deus espera que a gente viva bem, esse, esse aspecto familiar como expressão da nossa fé e que a gente deixe um bom legado, um bom rastro para trás. Então, Deus está dizendo para Ezequias, põe a sua casa em ordem, você vai morrer. Agora, o que, que acontece? O Ezequias foca na última parte da mensagem, você vai morrer. Vira para a parede, ele chora, eu não quero morrer. Eu entendo esse camarada, né? porque hoje eu estou com 48 anos de idade e Ezequias, quando recebeu essa notícia, tinha 39. Como nós sabemos? Nesse dia, Deus deu 15 anos de bônus. A gente leu sobre isso no verso 6. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Então, nesse dia, Deus diz: tá ok, eu ouvi a sua oração, você não vai morrer agora, vai viver mais 15 anos. Só que a Bíblia nos diz, em 1 Reis 18, que ele morreu aos 54 anos. Então, subtrai os 54 de quando ele morreu, né? menos os 15 de bônus, ele tinha 39. Eu me lembro, quando estava chegando aos 40 anos de idade, que a sensação que a gente tem é que agora a gente começou a construir alguma coisa na vida. Né? Antes, parece que a gente está correndo atrás. E depois você diz, não, agora estou percebendo alguma coisa. Ezequias não queria morrer. E ele chora, ora, clama, né? dizendo para Deus, me deixe viver mais. E o interessante é que Deus atendeu Ezequias. Em outras palavras, Deus disse, eu vou dar o que você quer. Mas o problema que eu quero destacar nessa história... É que o Ezequias, que queria que Deus lhe desse o que ele queria viver mais, ele não ofereceu o que Deus estava pedindo. Aliás, muitos clientes têm vivido essa inversão de valores na oração. Eles acreditam que a oração é somente o meio através do qual a gente recebe de Deus tudo que a gente quer. Isso é parte da verdade da oração, mas está longe de ser a verdade completa. Né? A oração também deveria englobar a ideia de que Deus consegue de nós o que Ele quer né? Jesus nos ensinou a dizer, venha teu reino, seja feita a tua vontade, ele nos deu o exemplo de oração no semana, dizendo, pai, seja feita não a minha, mas a tua vontade, né? então a oração deveria ser um ambiente de rendição à vontade de Deus, só que embora ele buscou o que Deus lhe pediu, é, é, ele, ele queria que Deus atendesse o que ele queria, ele não deu o que Deus pediu. E eu quero te mostrar esse desenho de como, de fato, ele não se importou com essa mensagem. Porque, quando você lê a Bíblia, a próxima geração, depois de Ezequias, que é a de Manassés seu filho, foi a geração de maior apostasia na história né, dessa, dessa nação que tinha um pacto e uma aliança com Deus, a nação de Israel. Então, é importante que a gente consiga olhar para a palavra de Deus e ver onde esse homem errou, para que a gente não cometa o mesmo erro. Né? Então, é, é, é, vamos lá. É, além de destacar textos que dizem respeito à próxima geração, porque a geração de Ezequias viveu um avivamento extraordinário, que é. e a geração seguinte, a de Manassés viveu um avivamento por mal, um despertamento por pecado como nunca antes. Né? Então, algo que, que realmente me chateia e aborrece é ver tanto na Bíblia como na história que normalmente avivamentos não duram mais de uma geração. Isso denuncia o que A nossa falta de visão geracional a nossa falta de visão de continuidade geracional o que Deus está construindo ao longo da história é nada mais nada menos do que um plano de continuidade geracional e nós precisamos entender isso de uma maneira muito clara o livro de Hebreus quando fala dos patriarcas né Abraão Isaac Jacó diz que eles morreram na fé eles não viram o cumprimento da promessa mas saudaram elas de longe porque o que Deus prometeu era multigeracional, as promessas de Deus não iriam se cumprir a curto e sim a longo prazo e é aqui que eu acredito que a gente precisa destacar que é, é, Ezequias não entendeu e não correspondeu com Deus em um assunto importantíssimo que era pensar além dos seus dias é lógico que ele era um homem de fé ele era um homem de avivamento, impactou sua nação buscou a Deus, andou com retidão mas a pergunta é, o que ele fez pela próxima geração? quando Deus está dizendo, põe sua casa em ordem né? Algo que nós vamos perceber é que Ezequias ainda nem tinha filhos. Porque o seu sucessor, Manassés, quando Ezequias morre e Manassés se assenta no trono para reinar, tinha 12 anos. Então, significa que Manassés foi gerado nos 15 anos de bônus que Ezequias ganhou nesse dia. Então, ele nem filhos tinha. Mas Deus está olhando para ele e está vendo um lapso, um potencial de falha. E Deus está dizendo, se você não der atenção a isso, é melhor que você nem siga vivendo. Gente, muitas vezes nós deixamos de pensar no que é mais importante. Mais importante do que apenas ter 15 anos de vida a mais é você terminar bem. E terminar bem não é só manter a sua fé, é conseguir ter comunicado ela com sucesso para as próximas gerações. Deus já estava percebendo que haveria falha, Deus estava chamando a atenção de Ezequias, mas ele foi omisso, ele foi negligente, ele não ouviu a voz de Deus. Né? E a minha oração é que a gente possa ter uma geração que ouça a voz de Deus, que não se comporte como Ezequias porque mesmo que muitos sejam pessoas de integridade, de fé, de serviço ministerial, que contribuam para o avivamento, às vezes estão deixando de focar a importância da próxima geração e não tem rebanho ou ministério mais importante do que os nossos filhos. Né? A Kelly, durante muito tempo, ela disse, olha, eu não vou poder te acompanhar em determinadas viagens e de compromissos, porque nossos filhos passaram a ser a prioridade a partir do momento que nasceram. Né? Eu me lembro, inclusive, de um evento que eu ia ministrar é, é, em Maringá, Kelly, para a, a nossa igreja lá em Maringá, o pessoal numa expectativa, porque o evento era sobre família, e você daria uma palavra sobre criação de filhos. E um dia antes, ele disse para mim, eu não vou te acompanhar. Você lembra dessa história? Lembro, sim. Quer nosso, contar? É, o nosso filho de estava com bastante... A gente tinha feito uma viagem, ele perdeu alguns conteúdos de matemática, e eu brinco que ele perdeu o bonde assim, tipo da matemática. Ele começou realmente a ter muitas dúvidas e ele ia ter uma prova importante que seria para recuperar uma nota ruim. Então eu sentia que eu devia ficar e estudar com ele, dar o apoio que ele precisava. E a gente não tinha planejado, nós não tínhamos como saber meses, né, de, com meses de antecedência quando nós demos o sim que nós estaríamos naquela situação, naquele momento onde precisávamos sair para viagem. Então eu decidi ficar, né? E eu falei, Luciano, explique que se eu for, né? Para fazer, para dar uma palestra, deixando meu filho nessa situação, eu, eu não vou ter nem, nem ter autoridade para ensiná-lo sobre esse assunto. Uma vez que a necessidade está aqui gritando, eu estou virando as costas, então... E também não era abandonar o compromisso. Você, você falou para mim, você é. sabe exatamente qual é a palavra, é, você ministra, é. e, e eu lembro que você falou, dê esse recado antes, que se eu for eu perco a minha autoridade para ensinar sobre a criação então, de filhos. Então eu sabia que você não ia poder fazer melhor do que eu, aquela ministração, estava muito tranquila com isso também, obviamente. E aí eu fiquei, então daí você o, pode contar o que aconteceu o depois. O curioso <risos> é que no final do, do, do, do evento, né, de todas as ministrações, a gente pedindo para o pessoal compartilhar os testemunhos, do que falou, o coração, onde foi mais tocado, e a maioria das pessoas dizia, bom, o que mais me tocou foi o recado da pastora Kelly, dizendo que não viria porque se não perderia autoridade para falar sobre o assunto, né? E eu falei para eu falei, fiquei até indignado, porque eu preguei sua mensagem, eu preguei as outras, mas no final das contas o que pesou foi aquela mensagem, então a gente decidiu que, é, é, a gente decidiu não, nós aceitamos uma decisão e uma determinação bíblica de que os filhos é em primeiro lugar, Paulo diz lá em 1 Timóteo 3, que aquele que quer ser bispo, né, ele primeiro tem que ter a sua casa em ordem, ele tem que ser um marido irrepreensível, ele tem que cuidar bem dos filhos, criá-los com toda a disciplina e respeito, porque a Bíblia diz, se alguém não sabe governar a própria casa, como é que vai cuidar da igreja de Deus? Então a gente sempre entendeu, esse é o nosso primeiro rebanho, né? é, o, é o nosso primeiro compromisso ministerial, e sabe, eu tenho visto muitos pais perderem essa percepção. Eu falei antes que Deus deu o que Ezequias pediu, mas que Ezequias, em contrapartida, não ofereceu o que Deus pediu. É lógico que eu estou acelerando, né? eu não quero parar para justificar cada afirmativa, mas em 2 Crônicas 32, 25, a Bíblia diz que Ezequias estava enfermo, o senhor o curou, mas a Bíblia diz mas Ezequias não correspondeu ao benefício que o senhor lhe fez. Né? E quando você estuda a história de Ezequias, o que, que significa não corresponder ao benefício que o senhor lhe fez? Nós vamos perceber que o grande lapso diz respeito né, a Manassés, a próxima geração. Em Jeremias no capítulo 15 e no versículo 4 é uma das raras vezes que nós encontramos isso na Bíblia. Deus é, é, é culpa uma pessoa pelo que uma geração inteira estava experimentando, Deus diz assim, Jeremias foi um camarada que anunciou muito juízo, porque o povo dos seus dias não se arrependeu, não se voltou para Deus, e Jeremias 15,4, ele comunica da parte de Deus a seguinte mensagem, farei deles um objeto de espanto para todos os reinos da terra, por causa de tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. É uma das poucas vezes na Bíblia que Deus está culpando né, o, o, o destino de uma geração inteira por causa de um camarada, de um governante que os conduziu é, é, na direção errada. Então, como de uma geração que viveu um avivamento sem precedentes, né, eles conseguem chegar a esse ponto né, de, de, de tamanha apostasia. E aqui eu quero destacar exatamente né, o, o lapso, a falha de Ezequias. Né? E Ezequias não deixou de fazer algo por falta de advertência, Deus está dizendo que você tem que colocar a sua casa em ordem. Né? Já havia uma deficiência sendo previamente vista e percebida por Deus antes mesmo dele gerar os filhos. Aliás, a gente tem batido muito nessa tecla, que a melhor hora de aprender sobre casamento e criação de filhos é até antes de formar uma família. E a gente tem feito um apelo muito grande, não só aos pais, mas aos futuros pais, que deem atenção né, a, esse, a esse ensino, não só a respeito do que é a família, de como viver o casamento, mas a respeito de criação de filhos, porque muitas vezes as pessoas estão deixando de ouvir as orientações de Deus e acabam escolhendo caminhos que lá na frente vão custar muito, mas muito caro. E acredito que o grande, o grande tropeço de Ezequias foi a falta de percepção em relação à próxima geração. Nós lemos aqui do versículo 1 ao 11. Eu vou ler agora a partir do versículo 12, que é o que acontece depois da cura. O texto diz assim, nesse tempo falando nesse inteirinho em relação ao tempo em que ele ficou doente foi curado. Merodac Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os olhos finos, seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem todo o seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse. Então, o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse, que foi que aqueles homens disseram e de onde eles vieram? Ezequias respondeu, vieram de uma terra distante, da Babilônia. Isaías perguntou, o que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu, viram tudo o que há é em meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então, Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor. Eis que viram dias em que tudo o que houver no teu palácio, isso é, tudo que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje. Então ele não estava falando só do que Ezequias entesourou nos seus dias, na sua geração. Quando ele estava falando dos seus pais, ele dizendo desde o rei Davi, lá atrás, tudo que foi entesourado será levado para a Babilônia. Deus diz, não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Eu imagino quão desagradável seria receber uma palavra profética que tudo que se juntou na vida vai embora, e não só o que se juntou, mas todo o legado, toda a herança das gerações anteriores iria embora. Só isso já era uma péssima notícia. Mas além da primeira, tem uma segunda pior. A segunda, verso 18. Alguns dos seus próprios filhos gerados por você serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Essa segunda notícia, para mim, é a pior de todas. Porque pior do que perder tesouro é ver os filhos sendo desterrados. Não se tratava apenas do exílio, eles sendo levados para uma terra distante. Não se tratava apenas do fato de que eles seriam feitos escravos nessa terra distante mas que, além de desterrados, escravizados, eles seriam feitos eunucos no palácio do rei da terra distante. Isso significava, necessariamente, de acordo com os costumes antigos, que esses filhos seriam castrados. É o que eles faziam com os eunucos, para que eles não fossem uma ameaça ao além do rei. Ou seja, a continuidade geracional seria comprometida, seria interrompida. Então, esse camarada não está falando só de um destino terrível para a próxima geração depois de Ezequias, mas até com uma possibilidade de interrupção de continuidade geracional. Agora, qual foi a reação de Ezequias diante da notícia? Verso 19, começa dizendo assim, então Ezequias disse a Isaías, boa é a palavra do senhor que você falou. Gente, pelo amor de Deus, como alguém ouve essas duas notícias, você vai perder tudo que é material, e pior do que a primeira, a segunda, os seus filhos serão escravizados, desterrados, e a continuidade geracional será interrompida, e depois ele simplesmente diz, a palavra é boa. Agora, o fim do versículo 19 explica por que ele chegou a essa conclusão. O texto diz, pois ele pensava assim, enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Em outras palavras, ele pensou, ainda não tenho filhos, até eu gerar filhos. Deus só me deu 15 anos de idade, até se cumprir isso, ele basicamente chegou à conclusão, eu não estou mais aqui. Me fez lembrar aquele diálogo do desenho desmiringuído que os nossos filhos repetiam, egoísta. Egoísta. isto é o que tu és. Isto é o que tu és, gente, a gente <risos> ouviu tanto essa frase. Agora, basicamente esse camarada, com o perdão da palavra, gente, mas eu, eu, eu quero ser franco, ele estava se lixando, ele estava uhum. se lascando, ou não estava nem aí para os seus filhos. Basicamente, o camarada está pensando, o importante é que no final das contas eu me dê bem. O importante é o meu sucesso. Agora, gente, isso, esse tipo de comportamento, nós não estamos falando de um desviado, nós não estamos falando de um ímpio. Era um homem de Deus, era alguém de uma fé impressionante, de um bom testemunho, um cara de avivamento, mas que perdeu completamente a noção da importância da próxima geração, porque o importante era ele se dar bem. Né? E eu queria dizer que esse comportamento foi exclusividade de Ezequias na história, mas não. Ao longo do meu ministério, eu tenho visto muitos pastores, líderes, homens de Deus, que focaram mais no sucesso do seu ministério do que na própria família. Eu tenho visto muitos pais né, que focaram muito mais no sucesso profissional da sua carreira. Né? Alguns não estavam buscando só o dinheiro, mas estavam buscando o status, a posição, a realização das conquistas. E deram mais valor a isso do que ao casamento e aos filhos. Em nome do seu sucesso pessoal, atropelaram a família, falharam em relação aos filhos. E nós precisamos entender: a Bíblia diz tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Né, Paulo, quando escreve sobre esses episódios envolvendo as histórias de Israel do Velho Testamento, diz que essas coisas foram escritas para nossa advertência, para nós, de quem são chegados os fins dos tempos. Então, o que nós precisamos entender né, que qualquer nível de sacrifício, que envolva os filhos para alguma realização nossa, é apresentado na Bíblia como um quadro de maldição, não de bênção. Né? Josué declarou quando Jericó foi conquistada, maldito o homem que reedificar a Jericó. Né? A palavra lançada foi com a perda do seu filho primogênito, vai colocar os fundamentos, que era o início da obra, e com a perda do seu caçula, vai colocar as portas, que era o acabamento. Em 1 Reis, no capítulo 16, no verso 34, a Bíblia diz, em seus dias, e é o Betelita, reedificou Jericó. A Bíblia diz, com a perda do filho primogênito, colocou os fundamentos. Com a perda do caçula, né, colocou as portas. Exatamente conforme a palavra que Josué havia liberado. A palavra era conhecida. E a Bíblia mostra que se cumpriu. Mas aquele camarada quer tanto a sua realização que ele sacrifica os filhos em prol da sua realização quando, na verdade, nós os pais é que deveríamos nos sacrificar pelos filhos e não sacrificar os filhos em nosso favor. Então, eu quero lançar uma palavra, você que ama, teme, serve ao Senhor, não há nada mais importante do que conduzir seus filhos a Cristo, do que transmitir esse bastão né, para a próxima geração da fé que nós carregamos. Quando eu olho para as Escrituras, eu percebo quão sério é esse assunto. Aliás, essa expressão, que ele coloca a sua casa em ordem, parece que é só arrumação. Mas há um jogo de palavras no, no, no, no original hebraico que nós não podemos deixar de levar em conta. Né? Essa palavra que aqui foi traduzida no, no texto de 2 Reis, é, é, é, capítulo 20, deixa eu pegar aqui exatamente qual foi o, o, o, o versículo. No versículo 1, quando Deus diz, põe em ordem a tua casa, de acordo com o léxico de, de Strong que eu estou acessando aqui, essa palavra que foi utilizada no original hebraico é a palavra Tsavar. Savar significa mandar, ordenar, decretar, dar ordens. Né? O significado aqui pode cinco, é, é, se encaixar também, designar, nomear, né? mandar, eu já, eu já citei, tem a ver com dar ordens não é ordene a casa só no sentido de de por ordem arrumação é de dar ordem né é de se levantar para ter uma voz específica a palavra que aparece aqui de salvar como ordem e a palavra que foi traduzida aqui como como casa baite ela vai aparecer em Gênesis 18 19 quando Deus falando porque ele escolheu o patriarca Abraão e muitas vezes a gente, quando fala de outros personagens, a gente associa a missão. Fala em Noé, você lembra? Da Fala de Salomão, a construção do templo. Moisés, tabernáculo, ou levar o povo, é, é, tirar o povo do Egito. Josué, introduzir em Canaã. A maioria das pessoas a gente entende a missão. Normalmente, quando a gente fala do patriarca Abraão, a maioria não sabe qual era a missão. Né? A Bíblia não chama de pai da fé à toa. A missão de Abraão era ser pai. Em Gênesis 18, 19, Deus diz assim, porque eu escolhi para que, o para que é o indicativo de propósito, para que ordene a seus filhos e aos filhos depois deles. Né? Ordene o quê? Que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça é, é, e o juízo. E o texto termina dizendo assim: para que o Senhor faça visto sobre Abraão que tem falado a seu respeito. Então aquela bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra, não era automática. Parece muito forte, não É muito forte. A missão forte. com paternidade. Isso é a nossa é. missão com Antes de você... Que... Eu quero que você valorize isso. Mas antes de você falar, deixa eu só destacar. A palavra aqui, para que ordene seus filhos, é a mesma palavra hebraica de Savá. A palavra traduzida aqui como casa, né? Baítica, exatamente a mesma palavra. Ou seja, o que Deus estava pedindo lá na frente para Ezequias não era diferente de Abraão. Era dê ordens à sua casa. Em outras palavras, Deus está dizendo não seja frouxo em relação à fé e aos princípios bíblicos com a próxima geração. Nós vamos voltar na importância disso. Você destacou. acho muito forte mesmo, porque quando nós temos filhos, isso passa a ser uma missão, né, também nossa, de criar os nossos filhos para a glória de Deus, de conduzi-los à eternidade. Agora, uma, uma coisa que eu acho também frágil, é que algumas pessoas elas estão tendo dificuldade de enxergar o seu a sua próprio o seu próprio relacionamento com Deus é frágil, né? E daí como comunicar algo? Em que nem você, porque alguns homens de Deus, eles estavam convictos e firmes, mas se esqueceram na próxima geração. Agora, tem alguns que até estão pensando na próxima geração, mas não estão nem convictos, nem firmes. Exatamente, né? né? E então, é o primeiro passo. Essa pai, o que pessoal... você mais precisa, pai mãe, futuro pai e mãe, você tem que ser crente de hum. verdade. Né? As pessoas, às vezes, dizem, ah, eu queria criar filhos como vocês, como vocês conseguiram? A gente decidiu ser crente, a gente decidiu criá-los num ambiente onde eles acompanhariam de perto tudo aquilo que nós viveríamos em Deus. Aliás, os nossos filhos estarem de olho na gente sempre foi uma válvula propulsora para a nossa fidelidade ser levada muito a sério, para o nosso né, desenvolvimento da nossa fé ser ainda mais profundo, porque nós percebíamos aqueles pares de olhos sempre, uhum. sempre na gente, então, a gente procurava sempre a melhor forma de glorificar Jesus mesmo, sabendo que isso ia influenciar diretamente o relacionamento deles com Deus. Então, além de querer agradar a Deus como nosso Senhor e Salvador, a gente também queria agradá-lo como quem nos confiou seus filhos, né? Porque a Bíblia diz que os filhos são propriedade do Senhor, são herança do Senhor, a palavra herança é propriedade. Então, esse temor, nós precisamos fazer da forma correta, né? Então, não significa que eu estava numa competição, né? Mas eu decidi que, se como homem eu seria o governo da casa, eu tinha que ser o mais crente, eu tinha que dar exemplo para a minha mulher, eu tinha que dar exemplo para os meus filhos, eu tinha que orar, eu tinha que jejuar, eu tinha que buscar Deus, eu tinha que exercitar minha fé, eu tinha que mergulhar na palavra. Agora, tem muita gente que quer o benefício. Ah, eu quero meus filhos... Né, salvos e firmes, na fe... mas eles não são firmes com Deus, eles não são firmes na igreja, eles não demonstram um, um compromisso no dia a dia. E sabe, meu querido, isso é a sua maior responsabilidade. Uma das razões pelas quais né, a gente usou o, o, o, o título do livro Como Flechas, né, foi por quê? Porque nós queremos falar de um alvo. Né? Os pais precisam entender que os filhos são como flechas para serem lançados para um alvo. E a gente começa destacando a primeira parte do livro que só fala de alvo em dois aspectos. Em primeiro lugar... O alvo geral, o que é o alvo geral? Criar os filhos para Deus. Mais do que formar, eu tenho repetido isso nas lives, mais do que formar bons cidadãos para a sociedade, e isso tem que ser um efeito colateral que também aconteça, nós precisamos formar cidadãos dos céus. né Então, assim a nossa maior prioridade é levar os filhos a Cristo. Talvez você, pai, não consiga, tem aquela frustração, não consiga dar o melhor nas finanças. Bom, Kelly e eu crescemos sem isso, mas alcançamos a experiência da fé, fomos enriquecidos logo cedo, e eu quero te dizer muito mais importante do que ter recursos financeiros é dar aos seus filhos, em primeiro lugar, a salvação eterna, e segundo, cobri-los de amor e prepará-los, porque pode ser que eles alcancem na vida o que você não conseguiu dar, né, em, em, em termos profissionais, materiais, agora, não há nada mais importante nada absolutamente que concorra com a importância da fé e alguns pais se desdobram para conseguir mais recursos a ponto de serem omissos e estarem presentes amar os seus filhos participar da educação deles conduzi-los a Cristo né então assim tem tempo para tentar dar uma vida material melhor mas não tem tempo para orar buscar a Deus interceder pelos filhos e nós começamos enroscando no ponto de partida. Né? Eu, eu, eu lembro de uma ocasião que uma pessoa perguntou para a Kelly, Puxa, que lindo ver os seus filhos prostrados aí no chão, acho que a gente já contou isso, né? Já. Ok, mas é tanta live em tanto <risos> lugar, vamos vamos agora que eu mexi, vamos até o fim. Vai até o fim. Né? E ela falou assim, que lindo, porque na hora da adoração, Israel e Elias estavam deitados com a cara no chão, com as mãos estendidas, e ela falou, como que vocês ensinam isso aos filhos? Né? E a resposta foi? Fazendo isso fazendo isso, eles nos vêm fazendo isso, e acabam imitando, né? Então, assim, se nós não dermos o exemplo de buscar Deus, não adianta esperar. Ontem, na, na, na live, na semana, estou fazendo a série de lives também no, no, no, no Instagram, e o pastor Ricardo Vasconcelos, do Ministério Família de Sucesso, ele falou da diferença, como alguns pais olham para o 22 22.6, instrui a criança no caminho que deve andar, né? e, e na cabeça deles é, instrui o caminho, tipo, aponta o dedo que seu filho vai sozinho. Não, a Bíblia diz, instrui a criança no caminho. A gente instrui enquanto anda nele. Né? Se nós não trilhamos o caminho, como esperar que depois nossos filhos façam? Então, eu vejo pais que são mornos, para não dizer frios na fé, esperando que os filhos estejam pegando fogo para Deus. Essa gente... semana, o pastor Lucinho ele, ele replicou um vídeo aí né, nas redes sociais aí, de uma mãe que começou a prestar atenção no diálogo dos filhos pequenos, falando sobre Jesus, algumas distorções assim que chega a doer o coração, né, e na verdade, os nossos filhos estão sendo muito bombardeados hoje, né? Nem uma geração foi fácil porque o diabo nunca tirou férias, então, sempre a família e a fé sempre foi atacada. Mas nós vivemos dias onde essa questão é, dos valores distorcidos está assim chegando muito rápido nos nossos filhos. Nesse vídeo, são filhos pequenos, né? E como para permitir que os nossos filhos sigam, então, um livres, Com a mente livre, a palavra fala. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade ela tem que ser mais falada do que a mentira, ela é tem que falar mais alto do que a mentira, ela tem que ser mais clara do que a mentira, ela tem que fazer mais sentido do que a mentira que eles vão ouvir lá fora. Né? Então, a parte do conhecimento, você, da verdade, você vai comunicar através da leitura bíblica, através de diálogos, através... Né, cada vez que seu filho vai ali para o tempo de Devocional, pergunta o que ele entendeu, né, e isso é muito importante, vocês compartilharem histórias, mas né, a parte ali que vai trazer para a vida da criança é vocês provarem Jesus juntos. Eu lembro que nós, nossos filhos pequenos, nós provávamos Jesus quando nós tínhamos as dificuldades e nós orávamos juntos e eles viam né, realmente as nossas orações sendo atendidas, desde uma dor de cabeça sarando, de uma febre passando, de uma necessidade sendo suprida. Então, a gente trazer essa fé realmente colocá-la em ação, desde as pequenas coisas valorizando, porque na verdade isso tudo realmente tem um grande valor, né? a gente vê o amor de Deus né, nos tocando, nos alcançando, mas a verdade precisa ser ensinada, né? se preciso for desenho, se for, se for preciso faça recorte e colagem, quando os nossos filhos são pequenos, né, a gente tem que procurar alternativas de simplificar a palavra de, na medida que, né, de uma forma que eles entendam, mas ela precisa ser dita para que a mente deles possa ser realmente esteja liberta para que eles vivam esse relacionamento com Deus. É e, e, e as pessoas às vezes perguntam poxa quando eu devo falar de Jesus com meu ser gente o tempo todo. Deuteronômio, né, diz pai fale da palavra aos seus filhos quando se deitar, quando se levantar, dentro de casa, andando pelo caminho. Então, assim, a vida inteira, nossos filhos ouviam falar de Bíblia. Às vezes, nosso entretenimento eram desenhos com histórias bíblicas. Às vezes, algum momento de fazê-los pintar, como diz a Kelly, né, eram figuras das histórias bíblicas. Até algumas pessoas me perguntam, né? Como ter um tempo de culto doméstico, por exemplo, com as crianças pequenas? E uma das formas que eu acho bem fácil, assim, a maioria das cidades tem uma livraria, um lugar onde vende materiais de escola dominical, né? Ou de livros de atividades hoje também, já que foram criados muitos livros de atividades bíblicas mesmo. Então, se você também não tem acesso, você pode pegar na internet, né? Você pode procurar atividades bíblicas para crianças aí no teu Google, né? E aí baixar, tem várias atividades prontinhas só para impressão. Você pode colocar o tema dessas histórias, né? E você, e você contar, então, essa história, fazer uma atividade, eu sei que as crianças, quando elas estavam naquele ritmo normal de escola, eles ficavam cansados de papel e tudo. Fazer é aquelas. Mas hoje em dia está sendo até valorizado, né? Porque às vezes esse homem nem sempre está trazendo tanto conteúdo assim escrito, são formas diferentes que os professores têm procurado desenvolver. Então, é legal. E até mesmo criar atividades simples. Você, né, hoje realmente a internet eu acho uma. É, dá para a gente ter tantas ideias de construir com, com produto, com caixinhas, enfim, coisas relacionadas à história que estão sendo ministradas. Então aproveite esse tempo que eles estão crescendo para encucar realmente né, a palavra. É, agora, vai dar trabalho? Vai. Você tem que correr atrás, você tem que se organizar. Tem gente que chega de última hora, quer algo pronto, não consegue. Os pais não leem a Bíblia não conseguem depois contar as histórias de forma correta. Mas todo investimento que você faz vai ter retorno. Né? Com certeza vai ter retorno. É, gente, eu, eu quero... É, é, encerrar o pensamento do que nós estamos falando aí sobre a questão de colocar a casa em ordem é, é, é, com mais duas citações bíblicas aqui mas antes de fazer isso é, a razão pela qual nós estamos batendo na tecla de que queremos né, que as pessoas possam adquirir aí o livro como flechas é pelo volume de ensino que nós temos nesse livro né? Nós não queremos apenas que as pessoas ouçam uma frase é, é, ou duas a respeito de um assunto. Então, por exemplo, nos perguntam muito sobre disciplina. Nós temos no livro dois capítulos inteiros sobre disciplina e não esgotamos o assunto, mas construímos um raciocínio progressivo, né? Para ajudar as pessoas a, a, a compreenderem a, a visão de uma forma completa. Antes de chegar na parte de disciplina, a gente já falou de transmitir valores por meio da educação, da criação de filhos. Agora, eu sei que tem pessoas que estão nos assistindo e talvez não possam é, é, é, adquirir o um livro agora. Então, eu quero que você aproveite um benefício que nós estamos dando, né? Se você não pode adquirir o um livro, é, que você a, a, aproveite um, um benefício que nós estamos dando. Aqueles que deixarem perguntas lá no link, ovalio.com.br, como flechas, né? Você pode entrar ali, deixar uma pergunta. Todo mundo, para preencher a pergunta, vai ter que colocar ali seu nome e e-mail. Todo mundo que deixar uma pergunta. Vai receber um e-mail com um voucher para o nosso curso, né, como flechas, para que você possa fazê-lo de forma gratuita. Pastor, eu não posso comprar o livro. Ok, mas pelo menos procure então fazer o, o, o curso, procure entender aquilo que é talvez sua maior prioridade depois de Deus. Né, a vida familiar que envolve a criação dos filhos, porque o que nós mais queremos não é vender livro. Gente, eu não ganho um centavo com a venda dos meus livros, né? isso é um acordo que eu tenho com Deus. A gente, obviamente, quando você compra os livros, está ajudando o nosso ministério, porque isso banca contas, né, nos ajuda nos projetos. A gente consegue custear o avanço dos projetos, porque a maioria do que a gente oferece e disponibiliza, a gente faz de forma gratuita. Agora, nós não queremos né, ter um ministério que é bancado pela venda dos materiais para oferecer tanta coisa gratuita e deixar quem não pode ter acesso na mão. Então, se você não pode ter acesso ao livro, nós queremos que, pelo menos, sempre lá faça a sua pergunta, você vai receber um e-mail. O não sei nem direito de que perguntar. Entra no comentário da pergunta e diz não sei o que perguntar, mas eu quero o curso gratuito. Né, e nós vamos te mandar um e-mail com o voucher. Então, não é desculpa. Agora, se você pode adquirir o livro que também vai te dar o curso, você vai ter duas ferramentas importantes. Para quem adquiriu o livro como flechas, né, a gente está é, é, é, presenteando aí com o livro, conversando, a gente se entende, e além do curso sobre criação de filhos, que já vem junto com o livro, nós estamos dando um outro curso sobre família, é, intitulado o Propósito da Família. Agora, só para a live de hoje, falei isso no início, né, é, é, é quantidade limitada. Para quem adquiriu o livro, que já vem... O, o, o segundo livreto junto, nós montamos um combo que inclui o livro Filhos que Vencem Gigantes, do Bill Johnson, publicado pela Editora Vida, né? um outro livro que a gente tem recomendado bastante aqui, Filhos Poderosos na Terra, né? publicado pelo MDA, é, estamos acrescentando esse combo Sete Necessidades Básicas da Criança. Tô tentando deixar todos aparecendo. Acho ah, todos aparecendo. Do, do John Drescher, publicado pela Mundo Cristão. E temos outro livro da Editora Vida, Crianças Altamente Saudáveis. É uma biblioteca de respeito. É uma biblioteca. Gente. E ainda botamos, né, Servindo a Deus em Família, que tem a ver com o assunto que nós estamos falando aqui hoje. Esse combo todo, é, com mais dois cursos gratuitos, você pode adquirir com mais de... 30% de desconto é, fora o frete grátis, né? E dá para parcelar isso em até 10 vezes sem juros. A gente não tem muitos combos, são poucas opções pela quantidade dos outros livros e a gente quer priorizar quem está participando da live hoje, né? Então, se você tiver interesse no combo, não só no livro, vai entrar lá. Se você só pode adquirir o livro, eu também recomendo. Se não pode, pelo menos tente fazer o curso. Deixa eu fechar a ideia aqui, de continuidade geracional lembrando o seguinte Deus instituiu a partir de Abraão o ritual da circuncisão eu costumo dizer que o ritual da circuncisão assusta principalmente nós os homens né era algo praticado entre os do sexo masculino porque a circuncisão, para quem não sabe era o corte do precurso da carne excedente do pênis né que é o, o, o órgão reprodutor e há algo lindo por trás desse cenário, né, que muitas vezes deixa as pessoas assustadas. Né? Puxa, mas a criança tinha oito dias de existência e já tinha que ser circuncidada. Interessante que a medicina hoje diz que é a partir do oitavo dia que a cicatrização acontece de uma forma fantástica. E Deus, conhecendo isso estudo, determinou que o próprio pai colocasse nos seus filhos a marca da aliança que ele tinha com Deus. Porque Abraão, antes de mais nada, fez a sua própria circuncisão como sinal da sua aliança com Deus. Mas Deus diz, a partir de agora, cada vez, Abraão, que um filho é gerado, o pai é circuncido. O que Deus está dizendo é responsabilidade do pai comunicar para o filho, a próxima geração, a mesma aliança que ele tem com Deus. E ele não só comunicava isso para o filho, que era a próxima geração, como o lugar que Deus escolheu para fazer isso é justamente o órgão reprodutor. Eu não consigo olhar como uma coincidência né, ou algo que não esteja relacionado. O pai que transmitia a aliança que ele tinha com Deus para o filho estava dizendo, e quando você crescer, garoto, e for usar esse instrumento de reprodução para também trazer uma outra geração que você se lembre de que a aliança que eu, seu pai, tinha e comuniquei a você, você terá que comunicar ao seu filho. Do que, que isso fala? Continuidade racional. Né? Quando olhamos para a palavra de Deus, né? uma geração anunciará a outra geração. Isso nos salmos aparece muito. Salmo é, é, 44, 1 um diz, Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Sempre a responsabilidade de uma geração comunicar a outra. Salmo 78, 3 e 4, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos a, vir, a, a geração vindoura, os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez o tempo todo, nós encontramos na Bíblia uma mensagem de continuidade geracional. Agora, quando Ezequias falhou, qual foi o resultado disso? Ele, que era um homem de Deus, um homem de fé, um homem de avivamento,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 Os altos que Ezequias seu pai havia destruído, levantou altares a Baal, fez um poste ídolo como que fizera Acabe rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. A Bíblia não enfatiza só a idolatria praticada por Manassés, mas tudo aquilo que o pai dele removeu da idolatria, ele trouxe de volta. O que o pai destruiu, ele reconstruiu, o que o pai construiu, ele destruiu. Verso 4, edificou altares na casa do Senhor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 O texto diz, também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa que o senhor dissera a Davi a Salomão, seu filho, nessa casa em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porém, meu nome para sempre. E não farei com que os pés de Israel andem errantes da terra que dê seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer segundo tudo que lhes tenho mandado e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram. E Manassés, de novo, como diz Jeremias 15,4, ele é o responsável pelo que acontece, uma geração em Manassés de tal modo os fez errar que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Quando você lê Deus dizendo a Moisés, a Josué sobre entrar em Canaã o tempo todo, talvez uma das advertências mais repetidas que é, seja não façam conforme os povos dessa terra fizeram, não façam como eles fizeram. A geração de Manassés não fez só o que eles fizeram, fizeram pior. É o ápice, é o clímax da, da apostasia. Por quê? por causa da omissão de um homem de Deus que não pensou na próxima geração pensou só em viver ele a sua fé o seu avivamento e não priorizou a próxima geração quando eu olho para a vida de Samuel que foi um baita do um homem de Deus se existe algo que me assusta em relação a Samuel é porque ele apesar de ter sido um homem extraordinário é, é, é, usado por Deus que termina de uma forma impressionante sua carreira, quando você lê primeiro Samuel 12, ele se põe diante do povo e ele diz que eu quero que alguém se levante para dizer se eu devo alguma coisa a alguém nós não estamos falando de um, de um político no final do mandato público de quatro anos vindo a público, perdão né, e, e prestando conta só daquele mandato ele está dizendo, minha vida tem estado diante de vocês desde a minha juventude até a minha velhice né? Eu quero que alguém se levante e diga alguma, e diga alguma coisa contra mim. E, e a turma diz, não, não podemos falar nada. E diz, diante de Deus, ele diz, diante de Deus, nós não podemos falar nada. Agora, esse homem que, pessoalmente, individualmente, foi como ele termina? 1 Samuel, capítulo 8, verso 1, diz, Tendo Samuel envelhecido, construiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. Né? O texto diz assim, Então, os anciãos todos de Israel se congregaram, vieram a Samuel a Ramai e lhe disseram, Vê, já estás velho, os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui nos pois, agora um rei sobre nós, que nos governe, como tem todas as nações. Porém, essa palavra não agradou a Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então, Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Normalmente a gente pega essa parte, ó, oh, não foi a você que rejeitou, foi a mim, né, e a gente não entende, em primeiro lugar, o senso de rejeição de Samuel, né, porque ele que colocou os filhos, que deveriam ser a sua continuidade como juiz, não havia rei Israel, o regime era teocrático, por meio é, é, é, de um homem de Deus, né, do Ministério Profético, mas... Obviamente, ele julgava o povo. E agora coloca os seus filhos, que não andam nos seus caminhos, não são íntegros. Então, os anciãos da nação toda vêm e dizem, Samuel, nosso problema não é com você. Se você fosse viver mais 100, 200 anos, a gente estava fechado contigo. Nenhuma palavra de Deus nos seus lábios caiu por terra, sem cumprimento. Você foi o cara, integridade. Mas o problema é que você não está aqui para sempre. Né? Na verdade, você já está velho, está mais para lá do que para cá. E quando você for embora, os seus filhos não são a continuidade de quem você foi. E se não é para ter você, os seus filhos que não são a sua extensão, nós também não queremos. Eles não estão apenas rejeitando Samuel, sua família de graça, eles estão dizendo: a referência foi comprometida. Mas Samuel fica doído. Poxa Deus, tá me rejeitando. Eu de não, não é você que estão rejeitando, sou eu. Agora a gente vamos parar para pensar no que tá por trás dessa frase de forma fria. Para mim Deus está dizendo se for só você, que eles estivessem rejeitando, esse era o menor dos problemas. Agora, uma geração inteira, Samuel, vai rejeitar o meu governo porque você não preparou seus filhos para ser uma extensão daquilo que você foi. Você não passou o bastão da integridade, da chama da fé como deveria. E agora, quem perde não é só a sua família que deixa o governo. Quem perde sou eu. Eu tenho uma geração inteira que não vai ouvir minha voz porque você falhou. Então, quando chegar diante de Deus, eu espero muito mais do que apenas... É, é, é ter Deus me olhando naquele dia de prestação de contas, você foi um homem de fé você foi um homem de avivamento, eu tenho lutado para viver tudo isso, mas eu quero ver o sorriso de satisfação do senhor dizendo, meus filhos não são só seus filhos, são meus, que eu confiei aos seus cuidados, você os encaminhou você deixou um bom exemplo. Você, na sua ausência, agora continua né, falando, multiplicando como lhe através das próximas gerações. Gente, nós precisamos entender que não tem nada mais importante do que o que nós estamos falando aqui, quando o assunto é criação de filhos. Todo o resto né, tem o seu lugar de importância, desde que o que nós estamos falando aqui não seja negociado. Né? Então, o que nós mais queremos, eu repito, é ver pais que reproduzam a chama da fé no coração dos seus filhos, dos seus netos, na próxima geração. E nós precisamos entender a importância de nos dedicarmos totalmente ao Senhor para produzir em cooperação com Deus esse, esse efeito e esse impacto no coração dos nossos filhos. Kelly, alguma consideração final? Acho que está bem dito. Está bem dito. É. É, ao que todos nós devemos nos questionar, qual herança? estamos deixando para os nossos filhos. Ah, acho que algo que eu gostaria de acrescentar é que a gente falou muito sobre o ensino, né? ensinar a verdade, sobre ser testemunho, e eu quero né, falar mais uma vez a importância da oração. Né? Ore pelos teus filhos constantemente, clame pela vida deles, né? para que eles se mantenham com o coração correto, para que eles cresçam não só em estatura, mas também... Né, diante de Deus, nesse relacionamento, a intercessão é uma chave muito é, importante na, também. Né? Na live que eu vou fazer amanhã, no Instagram, às 18h18, 18, é, eu pretendo, com o pastor Samuel, falar a respeito de oração um pouco mais, né, e é um assunto, gente, que merece muita, muita atenção. É, eu te interrompi, amor? Não, eu estava vendo algumas perguntinhas, mas cedo eu vi uma pergunta da Paola, já um tempinho atrás, que ela perguntou como nós definimos o número de flechas na nossa aljava, Bom, é, eu acho que tudo, gente, nós precisamos fazer buscando o entendimento de Deus. Uhum. Kelly e eu tínhamos é, é, é, essa vontade muito forte é, que, para mim, ela vinha principalmente em oração de gerarmos dois filhos, um casal, um menino, uma menina. Mas é, é, não é assunto para hoje. A gente sempre achou que em algum momento conseguiria adotar. E além disso, e a gente nunca conseguiu encaixar isso no curso da nossa vida, né acabou que, que esse, esse anseio que a gente não veio. Mas a convicção de gerar dois filhos era o que eu tinha muito forte, desde de quando era solteiro, orando. né Me vinha o coração que a gente tem um eu casal, queria, um queria, menino e uma menina. Eu queria ter seis. Né? Quando a gente casa, eu queria ter meia dúzia, porque eu achava muito legal. Eu sempre trabalhei com criança, queria que tivesse né uma creche na minha casa. Mas à medida que os nossos filhos também nasceram, o não tinha esse impulso no coração sobre um casal, sobre dois filhos. E a gente percebeu que, na verdade, nos dedicarmos à a, assim, a educação deles nos exigia mais do que não só a parte financeira, que eu vejo muitos pais fazendo cálculos de quanto custa ter um filho. Um cálculo que a gente não aprendeu a fazer é quanta atenção, quanto de olho, de ouvido e de colo esses filhos necessitam. Olha, então, deixa foi... eu dizer aos pais, se a gente está no propósito, eu sempre digo que a provisão acompanha o propósito. Se Deus não um, pode ser ter cinco filhos, ele vai prover. E, né? e cada família é. sente isso. Eu não estou falando que a gente não possa ter mais. Mas, assim, cada família tem que conseguir criar uma dinâmica onde você abasteça toda a galera que você está gerando ali. né? Então, abastecer o seu coração, abasteça, tipo, conseguir realmente cuidar. Na nossa, no nosso ritmo, nós percebemos que dois filhos cabiam bem. A gente conseguia, né, no ritmo do ministério, assistir bem dois filhos estivesse vindo mais a gente ia se também desdobrar provavelmente mas a gente teve aquela satisfação né e nós sentimos a família completa e é assunto talvez para o outro dia Sim. o nível de planejamento que nós tivemos cada um dos filhos veio exatamente numa hora que a gente entendia compreendia uhum. é, agora a gente tem histórias sempre de gente mencionando uma surpresa nós não tivemos a surpresa né mas é, é, são questões que muitas vezes a gente precisa entender e reconhecer que às vezes Deus pode levar alguns né, a ir além do planejamento, e outros realmente só não planejaram, mas é, é, apesar de não terem planejado, estarem abertos e receptivos, vamos enquanto der, o que nós precisamos acreditar é que é um plano para a vida das crianças, que talvez os pais não planejarem, buscar isso em Deus, né, o que, como a gente disse, oração é, é, é importantíssima. Bom, para quem entrou na live depois... Né, todos os livros adquiridos na loja, né, até o dia de ontem, gente, já foram enviados. Né, os da pré-venda já foram enviados desde semana passada. O Correio ainda precisa de tempo para entregar. Muita gente já está compartilhando aí que recebeu é, é, é, os livros. E eu vou pedir que, à medida que vão chegando, que você poste, né, que você nos ajude a alcançar o maior número possível de pessoas. Né? Nós tivemos algo histórico de esgotar uma edição em uma semana de pré-venda e uma de lançamento. Mas a gente quer ver muitos e muitos milhares né, desses livros, dos cursos online, ensinando sobre criação de filhos, alcançando muita gente. Então, se você foi abençoado por essa live, né, ela fica salva, você já pode divulgar. É, é, a partir de amanhã, entra não só no canal do Orvalho, mas também no meu, no, no, no YouTube, Luciano Subirá, né, a, a, a live já editada, assim, aqueles trailers que a gente passa nos primeiros 10 minutos antes do horário, para quem está chegando. É, e você pode compartilhar com muita gente, porque acredito que é um assunto também de muita importância. Uhum. Né? Nós antecipamos a live para quarta-feira, porque amanhã quinta feriado, né, a gente quis respeitar muitas programações, é, agora deixa eu dizer, nós estamos disponibilizando já a partir de, de hoje à noite, se é possível achar no, no site, todo ano, desde 2013, eu tenho feito sempre uma grande promoção de livros na Conferência do Espírito Santo na Lagoinha, né, a exceção foi o único ano onde isso coincidiu com a ida minha para Israel e eu não estive presente, né, acredito que talvez tenha sido em 2000, e... não me lembro. É, mas é, é, a exceção de um ano eu tenho estado desde então nessas conferências. Nesse fim de semana também estarei e a gente sempre, sempre disponibiliza assim é, é, é, livros de uma forma muito acessível. Dessa vez, como a maior parte das pessoas não pode mesmo estar no presencial, a gente decidiu disponibilizar um combo online. Nesse combo eu estou colocando meus três livros novos. Né? revelação caminho para a realização como Deus transforma a tristeza em alegria o livro como flechas e colocamos mais dois livros que estão relacionados com o assunto da conferência do Espírito Santo sobre paixão né que também são livros recentes é, é o de todo o coração que em 2020 nós publicamos uma edição nova ampliada revisada dele e uma espécie de continuação do de todo o coração que é até que nada mais importe né todos esses cinco livros, com mais três cursos online, frete gratuito, por 99 reais para não dizer 100, né em 10 parcelas de 9 sem juros. É, eu ia terminar a live não dando ênfase nisso, porque estamos falando sobre filhos, mas como já está à disposição, acredito que isso deva ficar no ar, né até no máximo dia 20 de junho, mas a gente já vai ter que dizer enquanto quanto durar estoque, porque talvez não dê para atender toda a demanda. Então, se você tiver interesse... Né? É uma boa forma, talvez até se você já tem alguns livros desse combo, de presentear outras pessoas para um material bem acessível, ok? A gente encerra aqui, eu queria, ele, como a gente tem feito, que a gente pudesse orar por esses pais, futuros pais, né? pelos filhos. E vou pedir para você fazer uma oração breve, ou na sequência talvez ainda ore por alguma coisa a mais uhum. em relação a esse mesmo assunto. Amém. Senhor, nós queremos clamar que o nosso coração continue sempre queimando de amor por ti, Senhor. Que nós possamos honrar a aliança que nós temos contigo e que esse conhecimento de que é importante nós cuidarmos dos nossos filhos, pensando neles realmente como um legado, Senhor, possa continuar acesa na nossa mente. Que nós possamos ter responsabilidade ao ministrá-los do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor ajude cada pai e mãe nessa tarefa, que é uma responsabilidade Amém, grande, Senhor. mas também é um prazer comunicar aquilo que nós temos por mais importante, do nosso maior tesouro, do nosso maior amor. Então, nos ajuda, Senhor, realmente comunicar essa fé viva, esse relacionamento que gera tantos frutos em nós, Senhor, aos nossos filhos, para que eles também te amem e te sirvam, Senhor, com integridade, no nome de Jesus, Pai. Pai, nós oramos que a consciência espiritual dessas verdades seja despertada no coração de cada pai mãe ou futuro pai e mãe de uma forma sobrenatural que o temor do senhor gerado pela consciência espiritual dessas verdades possa de fato nos levar a entender com sério esse assunto é aí eu oro por aqueles que talvez já é, é, é, gastaram tanto tempo tantos anos de repente se apercebem, percebe eu podia ter feito melhor que não deixe de haver arrependimento onde houve omissão e negligência mas também senhor, que nenhum deles desista de daqui para frente lutar da melhor forma possível alguns que já perderam terreno em relação a tantos anos, que possam pelo menos agora se voltar ao lugar de oração não apenas de arrependimento mas de comunicar até mesmo aos filhos ou netos aquilo que lá atrás aconteceu de errado pai, nós oramos que o senhor os dirija a estabelecer formas de conserto, a contornar né, a tentar ganhar terreno reino perdido ainda por meio de batalha espiritual oração intercessão pai nós oramos que o teu sopro de restauração possa alcançar cada casa e família nas mais diferentes histórias Possibilidades e perspectivas e que nesse momento o Senhor possa acender no coração de cada um a chama da esperança, da fé, daquilo que o Senhor ainda pode fazer a despeito dos erros que tenham sido cometidos. Nós oramos que o resultado final, depois de ouvir essa palavra, não seja apenas gente lamentando seus erros, sentindo culpa ou condenação, mas se apropriando do seu perdão e lutando para virar o jogo enquanto ainda podemos ver a ação de Deus em relação Sim. aos filhos e a continuidade geracional. Sim. Nós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 Acesse orvalho.com.